Salve, tropa! No vídeo de hoje, Alexandre de Moraes nos dá um vislumbre do inferno Comparando o tráfico internacional de drogas com a livre proliferação do pensamento What? Certo, é tão perigoso quanto o tráfico de drogas é você expressar aquilo que você pensa É, o problema da demoniocracia hoje é a liberdade de expressão só por isso já nos deve fazer pensar. Ué, se a democracia é tão maravilhosa, por que as pessoas estarem com liberdade de expressão é prejudicial a ela? Por que isso é verdade no nosso mundo? Ah, porque é, a, é a mentira, é a fake news, é as mentiras falsas. Você acha mesmo que a população é controlada pela mentira? Ou é controlada pelo narcotráfico que finge que não existe... É controlada pela prostituição, que finge que não existe, pelos caça que fingem que não existem, de tudo de terrível e obscuro que existe de oculto no nosso país, e a gente é bobão, que vai lá no posto de gasolina, enche o tanque com gasolina adulterada, e acha que está uma maravilha esse país. É coisa de retardados, é coisa de macabros, Certo, mas vamos à notícia em si, são duas partes. A primeira, quando ele fala da regulamentação das redes sociais, tá bom? O Alexandre Oglande, por enquanto será que eu posso chamar assim? Ou em algum momento você só poderá se dirigir a ele como o grandioso ministro Alexandre de Moraes? Ah, com certeza, liberdade de expressão só para dar bom dia para esse tipo de gente, é o que nós veremos. tá? Ah. E presidente do TSE, o cara é foda, né? Ele é ministro da, do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É, assim, incrível. Afirmou nesta sexta-feira que a Corte Eleitoral levará ao Congresso Nacional medidas para iniciar um processo de regulamentação das redes sociais. Ou seja, o que está que fazendo um ministro que faz parte ali do judiciário, que judicia, que apenas recebe a lei como ela é e executa a lei agora o que, que tá fazendo um ministro indo no legislativo propor uma lei se isso é democracia Alexandre de Moraes é o cara mais democrático do universo cara dele tá tão agora já tá no STF tá no TSE e agora é, faz papel de senador também gente ele não foi eleito por absolutamente ninguém mas vai propor lei para o nosso país what ele chama isso de democracia. Claro que é a democracia, enquanto. Ele, claro que ele vai defender essa democracia. Porque ele é o dono dela. Certo? É só ele decide o que faz dessa democracia. E tá certo, né? Porque ele foi eleito pra tudo, pra TSE, STF e Senado. Certo? Olha o nível da loucura. Ele levará ao Congresso Nacional medidas para iniciar um processo de regulamentação das redes sociais. Ou seja, ele não tá indo lá nem propor. Ele não está indo lá falando, não, oh, por favor, eu acho que isso aqui é coisa. Não, não, não, vamos começar. Vamos agora. O Pacheco é nós, o Lira é nós, então vamos começar agora. Não tem nem por que pedir, por favor, não é mesmo? Realmente, tem razão. Disse ele. Nós adotamos medidas a partir de uma comissão instituída no TSE, mecanismos de uma regulamentação nas redes sociais. As redes sociais não podem ser nem mais e nem menos do que qualquer empresa de mídia, afirmou. O ministro defende que as companhias precisam ser responsabilizadas por os abusos cometidos nas plataformas. Alexandre de Moraes defende também uma legislação internacional de combate às notícias falsas, discurso de ódio e disseminação de ideias contra o Estado Democrático de Direito. E é aí que a gente entra na coisa mais subjetiva do universo, cara. O que é uma disseminação de ideias contra o Estado Democrático de Direito? Qualquer coisa! Absolutamente qualquer coisa que fira uh, que, que, que simplesmente o sentimento do Alexandre de Moraes porque isso é subjetivo, não é objetivo. Não vão ser ideias contra o Estado Democrático de Direito. Então, por exemplo, aqui se eu, né, defender o anarquismo que é contra o Estado Democrático, agora eu estarei cometendo um crime, ou se eu defender, né. Por exemplo, a livre iniciativa, o Estado laissez-faire capitalista, que é o mais alto grau de conhecimento, na né, iluminação da humanidade, para simplesmente, agora é crime, porque você vai... não pode falar contra o Estado democrático de direito. Não, não, você não pode nem ter ideias contra mais. Há é um nível que chega a coisa. Né? E quem está fazendo isso? É o TSE. Não é senador, não é deputado, não, é TSE. Para quem você vai reclamar, para quem você vai ligar, para quem você vai falar qualquer coisa? Não. Ô TSE, boa, boa tarde, né? Tem como você respeitar aí as coisas? Não, né? Da mesma forma que se combate o tráfico internacional de drogas, de pessoas, precisamos combater as ideias contra a democracia. Ou seja, ele coloca no mesmo nível de tráfico internacional de droga e de pessoas. Porque as pessoas falam. Elas pensam e se expressam. Ah, isso é um grande perigo. A democracia vai cair. As pessoas vão descobrir que a gente só está aqui parasitando e não produz nada. Ah, é isso que eles têm tanto medo, que as pessoas descubram a realidade? Não é só um fortalecimento na legislação interna de cada país, mas precisamos de uma legislação internacional de defesa da democracia. Ou seja, foda-se o Brasil. Nós teremos que nos subjulgar às leis internacionais. A gente não é mais soberano. Que Alexandre Oglande acabou de abrir a nossa legislação para o mundo inteiro, né? E, cara, e se eu chamar de globalista, eu sou um conspiracionista, o vídeo vai ser desmonetizado, é fake news, é antidemocrático, né? Pelo amor de Deus, tá na cara de todo mundo, velho. Ai meu Deus, como assim, cara? Meu Deus, para com isso, não é um só um fortalecimento na legislação interna de cada país, mas precisamos de uma legislação internacional de defesa da democracia, do Estado democrático de direito e das instituições. Devo dizer que isso, na agenda democrática dos países que defendem as democracias liberais, é uma das questões mais importantes. A partir, a partir disso, desenvolver a saúde, a educação e o meio ambiente. Ou seja,. É mais importante que saúde, educação e meio ambiente é você calar as pessoas, para que a saúde possa se desenvolver. Agora que as pessoas não falam e não não podem expressar o que pensam, agora a gente vai ter uma boa educação, agora vamos ter um bom meio ambiente, uma boa saúde. Esse cara vive em quilalândia, que ele acha que tudo isso vai funcionar das mil e uma maravilhas, cara. Isso aqui é o prospecto do inferno do Moraes que simplesmente Pula tudo aí, dane-se deputado, dane-se senador, dane-se legislativo. Agora, o judiciário também propõe leis. Algo inédito nesse mundo, certo? Porque não, ele é professor da USP, gente. O cara mais inteligente que existe. Então, é para que pessoas pensarem e votarem? Para que isso? Aí é coisa. Sabe quando você estava na escola né? e seus professores falavam, vamos fazer uma eleição para ver quem vai ser a diretora da escola? E aí depois ela falava que seus votos só valiam 10%? É a mesma coisa que o Legislativo tanto importa. O que importa é quem tá ali com os processos de todo mundo ali do Legislativo e quem vai julgá-los. É essa a realidade. O Brasil é um país narcotista. Porque ele tem que ficar de repetindo democracia, democracia, democracia, democracia. Meu, quantas vezes em uma pequena sentença ele fala, demo, né? que ó. Seis vezes, velho. uma pequena sentença, tem que falar democracia seis vezes. Olha que coisa, né? Meia, meia, meia, aí, ó. Seis vezes falando democracia, democracia, democracia, democracia, democracia, democracia, democracia. Pra ver se cola. Pra ver se as pessoas acreditam. Falam, realmente, isso aqui é democracia, né? Vamos calar todo mundo pra termos saúde. Assim, viveremos em paz retardados, velho. Esse é o grande problema dessa porcaria. Então a gente vai falar, enquanto a gente pode, quando chegar a minuta aí, a gente vai ter que se chamar só o senhor Alexandre. o oh, ministro, posso te dar um bom dia? Nossa, eu posso pensar? Eu posso. Nossa, que já temos saúde? Ah, agora não. Esquece. Saúde não, agora não. Vamos falar de liberdade de expressão. Tá maluco, cara? Eles têm tanto medo das pessoas se expressarem porque nós ressoamos com outras pessoas. Porque... Se eu falo alguma coisa e você acha a mesma coisa, a gente ressoou, teve interação, teve simplesmente engajamento orgânico, algo que eles nunca viram na vida e nunca precisaram se importar com, é a opinião do público. Eles dominam tudo, porque eles são os donos da democracia. Então nada mais justo que eles defenderem o poder absoluto deles para sempre. É o que fazem homens psicopatas como Alexandre Ugland. Certo? Então, ah, meu Deus do céu, está vindo aí. Quero saber a opinião de vocês. Também considere apoiar o canal através da nossa Sexta Rifa. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.